Ah. Luke, eu sou seu pai. Agora vai lá curtir a página do dan de no no Facebook e no Instagram, menino. Venha para o lado negro da força. Ah dum, da da dum, dum, dum, dum.